Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Né? Vamos continuar ainda sobre prescrição, mas sobre outro enfoque. Agora nós vamos falar sobre você. Você, devedor, que você deve em banco. Existe prescrição para você ajuizar a ação contra o banco? Sim, existe. Só que a regra geral são 10 anos, porque são ações pessoais. Tá? Contrato-se de conta corrente. Se você quer rever um contrato de crédito fixo, vamos falar de cinco anos, tá? Mas vamos falar também que se você quer rever a conta corrente que vai te dar mais resultado financeiro nessa revisão, são 10 anos. 10 últimos anos de movimentação financeira. Então pegar os extratos junto ao banco e a gente faz um recálculo para verificar aí as abusividades existentes dos últimos dez anos. Tá? se tiver período anterior a 10 anos, daí vai estar prescrito, você já perdeu o direito desta revisão, tá certo? Então fica a dica para o dia de hoje.